Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar moeda XBOX utilizando o site da Binance, tá? Para isso você tem que mandar reais para a Binance e seguir os meus passo a passos. vamos lá pessoal se você não sabe como mandar reais para Binance se você não tem cadastro na Binance aqui em cima, ó, um cardzinho basta você clicar nele e assistir o vídeo passo a passo. Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui na Binance, olha só, aqui eu vou para o início. Aí você vem aqui embaixo pessoal nesse menu aqui ó, embaixo e clica aqui em carteira. Olha só, aqui é a minha carteira pessoal. Vocês podem ver que eu fiz aqui ó, um pix de dois mil reais, tá? Então para a gente estar tá comprando a moeda Xbox a gente vai precisar de USDT então a gente tem que converter esses mil para USDT e como que a gente faz isso você vai fazer da seguinte forma você vai clicar aqui em trade e aqui em cima no lado esquerdo superior tem ao lado do spot que tá aí ó tem converter aí você clica em converter aqui você vai escolher aqui em cima, ó. Vai digitar aqui, ó: BRL, que é o reais que a gente depositou. E aqui para, a gente vai escolher o USDT. E pronto, ó, vocês podem ver que o para é esse, ó. Vou converter de BRL para USDT. Clico em confirmar aqui ele me pergunta quanto eu vou colocar máximo né tudo aí eu clico em pré-visualizar e aqui pessoal tem que ser seis segundos para fazer vai me cobrar um brl vocês viram aí ó eu não cliquei expirou né então tem que ser bem rápido para que a gente não perca a operação então eu vou clicar aqui em atualizar já vai me mostrar aqui ó quanto que vai ficar e eu tenho que clicar em converter Pronto pessoal A gente já fez a conversão Então agora a gente já tem o SDT Vamos olhar Voltar Voltar Clico aqui em carteira Menu inferior do lado direito E vocês já podem ver aqui ó, Ao atualizar Que agora eu já tenho o SDT Tá pessoal O SDT então agora a gente já pode comprar Xbox pessoal. Então vamos lá, vamos clicar aqui no menu trade. E aqui pessoal, aqui onde tem Mbox né? Eu falei Xbox, mas é Mbox ou MOBOX. Você vai clicar aqui ó. Se não tiver, se tiver outra, vamos dizer que esteja isso aqui ó. Vai estar tá assim. Para você colocar a mbox, você clica aqui em cima dessa palavra aqui, btc barra usdt e aqui você digita M -box. Ó, Vocês vão ver os pares que tem, ó. tem com usdt, tem com busd, tem com bnb e tem com btc. Então eu vou clicar aqui em mbox usdt. aqui pessoal em onde tem stop-limit você coloca aqui marketing e aqui você marca o tanto que você quer comprar ó. se é 25% se é 50% se é 75% ou, ou se é 100% que é o meu caso e aí clica em comprar prontinho pessoal já fizemos a compra agora vamos aqui no menu carteira e vocês já vão identificar que agora a gente já tem aqui, ó, 50 unidades de M-Box. Então, pessoal, é assim que você compra Mbox. M-Box. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.